Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar agora a gravação aqui dos módulos de, de elétrica para vocês e vou deixar junto esse, esse material aqui para vocês. Esse aqui é um manual de instalação elétrica. Do modo geral, assim, é bem, bem legal para você entender o sistema aqui de, de projeto elétrico. É um manual com 62 páginas, é fácil de ler porque é pequeno, assim, a os textos, né? Não tem muito texto, é bem intuitivo, bastante imagens, é ilustrativa. Então esse manual aqui eu vou deixar, tem bastante informações que eu creio que vai ser útil para você. Tem na internet, é distribuição gratuita, não é material que eu fiz, tá? E então eu vou, vou deixar ali para vocês, vocês, tem bastante coisa bem interessante aqui, tá ok? Seu projeto elétrico. Então fica aí com o um material para vocês lerem e se aprofundarem. É, qualquer curso, mesmo que você faça a faculdade, você sempre tem que se aprofundar além daquilo que você estuda. Eu vou procurar passar para vocês é, o que eu puder passar aqui referente a Revit e a instalação elétrica residencial, é, as configurações do programa e os cálculos que ele faz e talvez também, e também fazer uns cálculos aqui em planilha. Mostrar para vocês ou para a gente comparar resultado nessa primeira aula aqui, a gente vai configurar o template. A gente vai começar do zero, sem template, sem nada. Então Isso aqui eu vou deixar no material no link aí da, da aula 1 para vocês. E aqui eu tenho o meu Revit 2020. Ué, você pode pensar por que, que vai fazer no Revit 2020? Tanto faz, eu podia fazer um 2018, 2019, 2020, qualquer um deles. É, você vai poder acompanhar igual, porque tudo que eu vou apresentar aqui é a mesma coisa tá bom? pode fazer na versão do seu Revit aí ok? eu resolvi fazer em um 2020 aqui e daí depois eu vou importar a arquitetura do, do, do sobrado a gente colocar, fazer as, as ligações nesse primeiro momento a gente vai acessar o template do Revit que template é esse? o template padrão que vem com Revit então assim, quando você vem aqui em arquivo você vem em arquivo, novo, e vai iniciar aqui, você tem aqui, aqui tem o template da Gerdau, que eu fiz o módulo barracão para vocês, o template do Revit 2020, e aquele estrutural que eu dou para vocês. Tem os modelos de arquitetura, estrutural e construção padrão que vem com o Revit. E por que não tem um de elétrica aqui? Tem, lembra que na aula de hidráulica eu peguei um template padrão para iniciar, então é o que eu vou fazer aqui. E aí dá mais trabalho, é, você pode pensar assim, mas por que você vai usar um, fazer um template do zero? Para você poder entender as configurações, é melhor você pegar um template do zero. E se você me falar assim, pô, mas eu tenho um template aqui, professor, que eu já que eu, que eu ganhei, que eu comprei, posso usar? Pode, aí você apenas confere as, as, as configurações que eu estou fazendo aqui e vê se o teu está assim, né? pode compartilhar alguma coisa, que você saiba mais também. E e aí esse template que você tem você pode usar ele normalmente, tá? É, tem template à venda no mercado aí que eu sei que é mais caro que o curso todo que eu dou para vocês. Então, é, se você quiser investir em um template, se você trabalha com um projeto, fazer um template dá trabalho, você vai perceber aqui que a gente tem uma série de coisinha para fazer. Eu vou passar algumas coisas, algumas famílias para vocês. Algumas famílias já vem carregada, algumas famílias já tem no Revit. Algumas coisas você vai melhorar. Mas se você pega um template do zero, ou, se, ou o template que você tenha, de repente você tem um template básico aí, você pode ir melhorando ele. Daqui a alguns anos você vai ter um super template que você configurou, você vai saber tudo que tem nele, como que você fez, por que que fez. Quando você pega é, um template que outra pessoa fez, às vezes... Às vezes é, você consegue trabalhar legal, mas às vezes você não entende de onde que veio tal coisa, para que, que serve. Quando você inicia do zero, você tem mais domínio. Então, como que eu vou fazer para inserir um template aqui? Bom, vamos aqui. Em arquivo, opções, aqui que a gente insere o template, quando a gente quer colocar um template no nosso REV. Então, eu vou aqui em locais de arquivo, e vou aqui no sinal de mais para adicionar um template. Eu vou na pasta no disco C, na pasta padrão, isso aqui é, é programa data, essa aqui é a pasta padrão do Revit, quando você instalou o teu Revit, tem essa pasta, ela, tá, ela fica oculta, você tem que exibir, eu já, já cliquei em outro para vocês, é, aqui tem eu coloquei bastante coisa de, de elétrica, aqui talvez eu compartilhe, mas aqui, aqui em exibir, ó, tem que estar tá marcado itens ocultos, senão você não consegue enxergar o... A, as pastas, essa pasta oculta aqui, o problema data, tá? Então abre essa pasta e aqui dentro da pasta tem a pasta Autodesk. Dentro da pasta Autodesk tem a pasta. Ó, você já decorou esse caminho, né? Sempre eu estou falando isso. React 2020, no meu caso, no teu, pode ser o 19 ou 18. E aqui tem a pasta Templates e tem a pasta Brasil. Aqui nós temos o Electrical default Brasil. Né? Então é esse aqui o nosso template, ok? Eu vou abrir. Tá. e agora vai carregar o nosso template, vou dar um ok a partir de agora, se eu vier aqui em arquivo novo eu vou ter um template elétrico só que se você toda vez que você iniciar o projeto, se iniciar aqui, ele vai iniciar desconfigurado vai iniciar é, com, só com, com os arquivos padrões que vem do Revit mesmo mas você pode pensar assim então como que eu vou fazer um template, então o que a gente vai fazer por enquanto, isso que eu for mostrando aqui na aula, você vai fazendo, a gente vai salvando o arquivo, tá? A gente vai salvando até a gente ter a configuração dele, é, para depois a gente fazer o nosso template. Então, por enquanto, essas configurações aqui, no final, a gente transforma no template. Entendeu? Então, no final, a gente limpa o arquivo e transforma em um template, para você poder usar nos outros projetos. Ok? Então, aqui você tem as tabelas, as, as listas de elétrica, iluminação planta de piso aqui, ó, nível 1 um, nível 2, e as plantas de forro também, elétrica do forro aqui, para você colocar as luminárias, potência aqui, para você colocar as tomadas, alimentação, beleza? Nível 1 um, nível 2. É, as elevações aqui, então depois você pode inserir novos níveis, aqui tem a altura, é, a gente já pode começar aqui dando, digitando o N, e colocando a nossa unidade de medida, eu prefiro trabalhar em metros, Pode colocar metro e centímetro ou pode colocar centímetro, como você quiser. Tá? Essas coisas é, é a teu critério. Tá bom? Então aqui já está, ah, já configurei a unidade, posso até fechar aqui. O que mais que eu posso fazer? Bom, aqui em elétrica você tem ah, sistemas, certo? É o mesmo local que você ia para fazer a parte de tubulação hidráulica, mas aqui você tem a parte elétrica. A parte elétrica está aqui, né? Se você pegar isso aqui, essa, essa barra aqui, você pode movimentar essa barra aqui de elétrica para cá, Está Tá vendo? Se você, se você clicar aqui, ó, e arrastar, você pode colocar desse lado aqui, ó. Como agora a gente vai trabalhar com elétrica, vai ficar melhor aqui. Tá bom? É, o primeiro passo aqui para fazer essa, esse início de configuração do nosso template é o seguinte, ó. Aqui você tem... Isso aqui você vai entendendo no decorrer da no andar da carruagem, mas aqui nós temos a flechinha aqui no canto, a configuração elétrica, ele vem com alguma configuração, eu não vou alterar tudo aqui, tem coisas que eu vou deixar, ok, aqui tem uma descrição do circuito, ângulos, fiação, tamanhos de fiação, aqui a gente vai ver mais à frente, aqui tem algum, algumas, alguns nomes, algumas formas de nomear que o Revit usa diferente das formas que a gente está acostumado, daí a gente tem que rebolar às vezes para fazer as configurações aqui algumas coisas. A gente vai ter que ver a amperagem, o tamanho, o diâmetro que vai do fio, de acordo com a amperagem. Ok? Então isso aqui a gente faz mais à frente. Fatores de correção, a temperatura, o material, condutores. A gente vai mexer aqui basicamente em dois itens nesse momento, que é a definição de voltagem e o sistema de distribuição. Ok? Aqui na definição de voltagem, eu preciso excluir essas definições de voltagem aqui para inserir a voltagem. Olha aqui, tem 120, 208, não tem a, a voltagem que nós trabalhamos, que é 127 ou 110, em alguns lugares. Aqui é 127, 220. Então, como que eu faço para excluir isso aqui? Eu não deixo excluir, né? Pode tentar de tudo que não vai conseguir. É porque... Essas definições estão sendo utilizadas de alguma forma pelo sistema de distribuição aqui. Então eu tenho que excluir aqui primeiro para daí poder excluir lá. Então aqui você exclui, exclui, exclui. Agora você volta para a definição de voltagem e aqui você pode excluir, excluir, excluir, excluir, excluir. E aí você vai adicionar uma nova definição de voltagem. Eu vou adicionar 127 V, tá? O nome é 127. Pode ser 127V. Né? Vou colocar assim, e aqui tem um valor que é 127. Tá? Ele vai colocar a voltagem, e tem um valor mínimo e um valor máximo. Esse valor mínimo e esse valor máximo, a princípio, ele é essas medidas aqui: a tensão, esse aqui é da, da anel. Então, aqui tem a, as, as faixas de adequadas. Aqui tem os precários e os críticos. Né? Então, no caso, a gente usa o adequado. A tensão nominal ele tem que estar nessa faixa aqui, a tensão, as tensões de leitura tem que estar nessa relação aqui, 0,91 da tensão nominal e 1,04 para esse tipo de, de, de energia. Então como que eu vou fazer para ter essa, essa ligação? Como que eu vou fazer? Volto aqui para o Revit, então eu vou pegar minha calculadora aqui, essa aqui só para você ver então se você vai fazer para 127 127 vezes 0,91 eu vou ter 115 116 pode dizer então aqui o mínimo 116 116 é o mínimo e a tensão máxima permitida vai ser igual a 127 vezes 1,04 isso dá 132,08 132, 132 pode-se dizer ok eu vou adicionar mais uma tensão aqui voltagem de 220 volts o valor é 220 o valor mínimo 220 vezes 0,91 ok, 200 O valor máximo, pode-se dizer que é 220, vezes 1,04, 228.8, 229, pode-se dizer. Tá certo? Então, isso aqui é a primeira parte que eu fiz. Agora, eu vou para o sistema de distribuição. Aqui, eu vou adicionar o primeiro sistema. Vamos escrever aqui monofásico. Monofásico. Você pode, o sistema monofásico pode ser 127 e pode ser 220. Tá? Eu vou fazer o 127, no caso aqui, onde você usa uma fase mais um, ne um neutro e mais um terra. Uma, uma única fase, é única mesmo. Fiação duas. Tá? E voltagem. 127, entre fase e neutro, eu vou adicionar um outro sistema bifásico, eu vou usar só esses dois aqui ó, que a gente usa aqui, bifásico, então bifásico, é, esse, esse, esse monofásico, então você pode colocar aqui de 127 ou 220, tá? até vou colocar aqui, aqui também no bifásico, pode ser 127, duas fases, ou 220, fase, aqui ele vai dar, é bifásico, mas ele vai dar, um, dá só essa opção, uma ou três, no caso, vamos colocar único, fiação, três, e voltagem entre a fase e o neutro é 127, nesse nosso exemplo aqui também. Agora eu posso adicionar o Trifásico também, vamos lá, Trifásico. pode adicionar outros sistemas, tá? 127, 220. Aqui deixa eu, eu renomear aqui, eu posso escrever aqui também se é o Trifásico. O Bifásico é uma fase, mais uma fase, mais um neutro e mais um terra. Então o Trifásico é uma fase. Mais uma fase, mais uma fase, mais um neutro, mais um terra. Fase 2. 220 aqui. Aqui entre fase e neutro é 127 também. E aí eu tenho esse sistema aí. Tá bom? E dou um ok. Perfeito? Para esse primeiro momento é essa configuração. Aí você vai em arquivo, salvar e vamos dar um nome. Eu vou colocar onde que eu vou colocar isso aqui? Eu vou colocar na pasta meus documentos, tá? Meu template, meu template elétrico. Vai ser esse nome aqui, porque vai ser esse nome que a gente vai transformar. Isso daqui. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula, a gente continua na próxima. Até mais!